Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês algumas curiosidades do meu último clipe, Amor de Sobra. A primeira curiosidade é que a cena de mais destaque, que foi em Libras, é, que vocês gostaram muito, quase que não entrou o roteiro, porque foi assim, em cima da hora. Dois dias antes do clipe ser lançado, a gente gravou ela, foi uma ideia do Léo. E eu também amei essa parte, pra mim foi a melhor parte do clipe. Segunda curiosidade é que foi eu que editei o clipe junto com o meu amigo Robert, ele me ajudou pra caramba, assim, que eu não sabia muito bem, mexer no editor, ele veio aqui ficou até altas horas. Eu virei à madrugada, não dormi o dia que foi lançado o clipe, mas valeu a pena. Outra curiosidade, todas as pessoas que aparecem no meu clipe são meus amigos. São pessoas importantes pra mim. Essas são é algumas de várias curiosidades. Se você se interessar, se você curtir esse tipo de vídeo, me fala aqui nos comentários. E se você ainda não assistiu o clipe, vai lá rapidão no meu canal no YouTube. Digita Amor de Sobra, aparece lá, tá bom? Tchau!